Fala, galera. beleza? eu sou, sou Nossa, <risos> Mais um viu? vídeo. Foi. E bom, nesse vídeo vai ser um vídeo que acabou. Já, o sol, tchau, sol, sol, galera. Tchau.